Em relação aos impostos, a direita tem tido esta ideia que é convencer quem tem menos que vai aliviar a sua vida cortando os impostos, seja às pessoas, seja às empresas, quando depois o seu plano alivia sempre os mais ricos e as empresas maiores. O que nós do Bloco de Esquerda defendemos é que é preciso sim aliviar a carga fiscal sobre quem trabalha, aliviar peso fiscal sobre, enfim, sobre uma economia, nomeadamente nos bens essenciais, e isso pode ser feito obrigando a que setores que não têm pago impostos, comecem a pagar impostos, nomeadamente atividades especulativas. Sobre a energia, quero dizer o seguinte, e sobre os combustíveis. O Bloco de Esquerda também é contra o adicional do ISP neste momento, que foi criado com uma justificação que hoje já não existe. Claro. Mas é preciso dizer o seguinte, o facto de uma garrafa de gás da Galp custar praticamente o dobro em Portugal do custo em Espanha, não são os impostos, são. o imposto é o mesmo, a Galp, é que tem uma margem de lucro bem maior não em Portugal é do que tem em Espanha. E, portanto, não. quando se fala da energia, é também preciso perceber o que é que se vai fazer a cada momento para proteger o nosso país. Finalmente, e só sobre impostos. Temos falado muito sobre a necessidade de aliviar impostos sobre quem trabalha. E se sobre isso estamos de acordo, não acreditamos, é nos falsos pretextos. Mas eu lembro que a EDP não pagou 110 milhões de euros de imposto de selo sobre a venda de barragens. Porquê? Os cidadãos concluir, não residentes... Martins tem uma borla fiscal ao ano de mais de 800 milhões de euros. Porquê? Temos mil milhões de euros da Praça Financeira da Madeira, que a União Europeia já mandou cobrar e não se cobrou nenhum centro. Para acertar os impostos Francisco, é preciso cobrar a aqui. Hoje...